10 dois 2 Valeu gente bonita, até a próxima se Deus quiser, tá certo? Oh, paixão, juro que não vou mais chorar, mesmo que eu possa perder, mas de o nondes contigo Põe o um coração de castigo, e nenhuma lágrima mais Melhor morrer Que suplicar Juro Vai chorar, vai! Oh, paixão! Arroça, arroça, mamãe! Vai! vai lá, chamou! Meu senhor! Dentro da pele de um leão se esconde um coração e sobretudo é humano! Me sai de casa e não vê Eu estou pedindo a você Pra me tirar de um deserto a marca minha Você tão fria Eu te querendo a marca minha Enquanto eu brigo Vai me esquecendo se sai de casa e não vê Estou pedindo a você Pra me tirar de um deserto Tenho que abafar esse amor Que é pra tragar minha De quem? De peito aberto Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu possa perder Mas de mil noites contigo Foi um coração de castigo Juro, juro que não vou mais chorar Mesmo afogado no mar nos seus amores proibidos Foi um coração de castigo E nenhuma lêgrima mais Melhor morrer que suplicar Juro que não vou mais chorar Rocha, vem! Ô, oh, paixão! Em nome de AR Produções morar Alô, Júlia Paz. Viserrão Proções, obrigado pelo convite, Marcelo. Meu senhor, mesmo que eu pareça, está bem. Não vou mentir pra ninguém. Estou chorando por dentro. Quero e não consigo esquecer. E não adianta chorar, chorar não traz mais alento. Oh! A barba minha, você. Eu te querendo Amada minha Enquanto eu brigo Vai me esquecendo eu juro. juro que não vou mais chorar Mesmo que eu possa perder Mais de mil noites contigo Foi um coração de castigo E nenhuma lânima mais Eu juro Chora, mesmo afogado no mar Dos seus amores proibidos Foi o um coração de castigo E nenhuma lágrima mais Melhor morrer que suplicar Juro que não vou mais chorar Eu juro que não vou mais chorar Juro que não vou Tchau, tchau, tchau, tchau, gente Até a próxima, se Deus quiser Tchau Como você? Assim? Oh, paixão, meu irmão. Em nome de R Produções. Alô, Mezerrão, Produções, meu irmão. Vem pra senhor. Pensei no que fiz, realmente agi tão mal. Meu erro me assusta, não consigo mais dormir. Não sei se é hora de pedir o seu perdão. Vem assim, ó. Vem pra casa que esse peito. Ele chama. Cristian, sabe encanta, se assim, vem. Ele chora. Ô, oh, Realmente ajuda mal hein? Meu erro me assusta Não consigo mais dormir Nunca, nunca, Nunca pensei Mais uma vez fala seu amor E tem CD, tem CD, olha o CD vem. Deixa baixinho, deixa baixinho Vamos falar de amor Olha o CD, quem que é o CD da deseja 2? Pode vir aqui na frente, vem, vem, vem, vem Sabia que não ia. Não ia, não! Véu das flores coloridas, que enfeitavam o nosso sonho. Mil razões, agora tem outra. Alô, peixinho, meu irmão, abraço! O nosso amor aqui nasceu. Só que tá apaixonado, vem! Sim. Mas com o tempo se perdeu. Com as solha soltas no ar. Não, eu não quero recordar. Pra beijar na boca, meu irmão. Eu vou fugir desse lugar. Que é tão triste sem você. E pedir pra você voltar. Canta comigo, véi. Eu não consigo ter você. Assim distante, oh! são mil razões para chorar a todo instante. Eu não consigo ter você assim distante. São mil razões para chorar a todo instante. Um abraço para E sua esposa a é, senhor. Não tem porque aqui voltei Meu coração tá muito triste Eu sabia que não ia te encontrar yeah. Vendo as flores coloridas Que enfeitavam o nosso som Mil razões agora tenho Cara assim o nosso amor aqui nasceu. A rocha vai. Hey. Mas com o tempo se perdeu. Com uma solha solta, zoar. Não, eu não quero recordar. Eu vou fugir. Eu vou fugir desse lugar. Tão triste sem você e pedir pra você só que tá apaixonado. Beija na boca, vai. Eu não consigo ter você assim distante. São mil razões para chorar a todo instante. Eu não consigo ter você assim distante, Rocha, vem. São mil razões para chorar a todo instante Isso é desejo a Deus, meu irmão Em nome de A ah, Reproduções Alô já uma só Nasce um parceiro Tem mais um que falar esse amor? Vem, vem, alô com o parceiro Mais os gatinhas apaixonadas, hein? Vem comigo! Sucesso novo, hein? E assim vai! Ô, oh, oh, céu, cheguei na conclusão Já faz tempo que a gente fica Pois, amor, sei lá, a gente enrola Eu sinto falta de você Quando não está aqui Vem comigo! Sei lá, tenho vontade de te agarrar Cola em você e te ter pra gente cuidar Pra sempre namorar sei, Tô sempre viajando Tô novo, mas eu que gostar sonhar Se o tempo não para de passar E nunca vai parar Não vai parar no pescar de olhos tá passando mais um mês E a gente fica velho, o que a gente fez? Não deixe o nosso plano acabar Esteja aqui amanhã quando eu aguardar as gatinhas apaixonadas, nem Eu quero, vem comigo, vai! Oh, oh sim, vamos fazer assim Vou cuido de você, você coita de mim Eu não desisto de você e nem você de mim Você é cuida... Tô, tô novo mais o que custa sonhar Se o tempo não para de passar E nunca vai parar, não vai parar Mas no piscar de olhos tá passando mais um mês E a gente fica velho que a gente fez Não deixa o nosso plano acabar Esteja aqui Você, você cuidar de mim Agora só quem sabe canta, hein? Eu quero ver a e bem alto Eu, Sua boca aqui Eu me... E o que é que as... Tá difícil, deixa eu te falar ah, Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Saber eu Porque não, a ouvir Por que não? Faça existir o amor que eu falei Nosso cobertor, Sentimento entrou e vivo. Até parece o impossível Quer saber onde nem sei. Design, essa é a sua, meu Tiago, você. Você. Vamos falar de amor. Oh, paixão, Você diz que não faz amor com mais ninguém, está sofrendo agora. Juro que estou bem. por me deixar pra trás E as alianças que eu comprei Tive que guardar Todos os sonhos que eu sonhei Se foram pra não mais Arroja se se vem Você foi meu grande amor E eu sempre O Bandeira do Simbora Fernandinho É pra se te apaixonar, hein? É a rocha bem gostosa Olha a rocha da maldade assim, ó Veja, veja Ô, ô, ô Ô, Alô, peixão e iluminação Vem pra lá, Jamal, rocha do seu, vai Que eu acordo pensando em você Em fração de segundos vejo o mundo desabar Rap Studios Aí que cai a ficha que eu não vou te ver Será que esse vazio um dia vai me abandonar Quando eu chico meu velho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 Eu, eu troco meu destino pra viver o seu Eu, eu troco minha cama pra dormir na sua eu, eu troco mil estrelas pra te dar a lua E tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Então rocha se vê A rocha, amor. Estúdios, alô Marcelo Globo Smile, estilo baiano, joga no tamanho. Alô, salve a galera, os caras estão com medo, hein? Alô, Marcão, abraço pro brother. Adeus, Maior. Vem, Silmayor. Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã, tem um perfume doce de toda manhã. Você tem tudo, você tem muito Muito, mas se um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubim um Eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua E tudo que você quiser Tudo que você quiser Te dou meu sobrenome Mais uma! Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu eu troco minha cama pra te dar a lua Eu troco ah, hey. E tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Arrasa gostoso aí, vai Em nome de A.R. Produções É Loginos da Pax Monsenar, meu irmão. Obrigado pelo convite, parceiro. Fiz errão, produções, é moral. Esse, Esse é moral, hein? Ô, paixão! Chegaram mais uma. Segurou, segurou. Vai, vai, e sucesso! Para a rocha, mamãe! A rocha, mamãe! Valeu, tá, você, a rocha, tá, mamãe! A rocha, mamãe! A rocha, mamãe! A Eu já não sei o que fazer. Furo pé rapado com salário atrás. Ah, Eu não tô mais pra onde correr. Já fui desperdiçado. A O que fazer, tudo pé rapado com salário atrasado. Ah, não sei mais pra onde correr. Já fui despejado banco por meu carro e agora vou conversar com ela. Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade: isso é dinheiro, isso é amor ou publicidade? Oi, E se ficar comigo é o que gostar hey. oh. Vocês querem que a gente vá embora? É. Eu quero ouvir mais alto então, vocês querem que a gente vá embora? É. 10, a 2 Valeu gente bonita, até a próxima se Deus quiser, tá certo? Oh, paixão Juro que não vou mais chorar, mesmo que eu possa perder Mas de mil nones contigo paixão. Põe o um coração de castigo E nenhuma lágrima mais Melhor morrer que suplicar Juro que não vou mais chorar Vai! Oh, paixão! Arroça, arroça, mamãe! Vai! Vai! chamou Ele de um leão se esconde um coração E sobretudo é humano Você sai de casa e não vê Eu estou pedindo a você Pra me tirar de um deserto Amada minha, você tão fria Eu te querendo a marca minha, enquanto eu brigo Vai me esquecendo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 Juro, juro que não vou mais chorar Mesmo afogado no mar nos seus amores proibidos Foi um coração de castigo E nenhuma lágrima mais Melhor morrer que me suplicar Juro que não vou mais chorar Rocha, vem! Ô, oh, paixão! Em nome de AR Produções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 Enquanto eu brigo, vai me esquecendo eu juro. juro que não vou mais chorar Mesmo que eu possa perder Mais de mil noites contigo Foi o um coração de castigo E nenhuma lânima mais Eu juro, juro que não vou mais chorar Mesmo afogado no mar Dos seus amores proibidos